Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui o módulo e Pro 58. Um módulo Diversity para óculos FPV. Hoje vou mostrar aqui como fazer a modificação para permitir que seja visualizado o SD nos óculos. Para além do firmware original permite a instalação de outros. Vamos lá fazer a modificação. Thank you.